O final de ano está chegando e todos estão animados para as festas, não é mesmo? Não, nem todos. O Natal está ligado à ideia de família reunida e para alguns essa não é uma boa ideia. Alguns não têm boas lembranças dessa data, passaram por perdas, tiveram frustrações que estão associadas a esse período e isso põe muita gente para baixo. Outros não vão ter a presença de pessoas amadas e isso faz falta, faz muita falta. Também tem aqueles que não têm com quem comemorar e às vezes não tem nem o que comemorar. E por conta disso vão enfrentar um tempo muito ruim de solidão. É necessário ter cuidado para não ficarmos ruminando pensamentos improdutivos. Também não se deixe levar pela ideia de Natal perfeito de família perfeita, aquilo que muitas vezes a gente vê nos filmes da TV. Use esse tempo para refletir e reatar laços que foram quebrados com os familiares. Aproveite para avaliar o porquê você não conseguiu conquistar seus objetivos e fazer diferente com atitudes diferentes dessa vez. Se você sofreu alguma perda, sinta a dor, aceite, passe pelo luto. Mas perceba também que existem outras pessoas na sua família, outras pessoas ao seu redor, outros motivos também para que você possa agradecer a Deus e seguir em frente. A palavra de Deus diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Comemore o Natal. Comemore o Natal com Cristo no centro da sua vida. Com seus irmãos ao seu lado e bem no meio da sua família. Reflita comigo e passe adiante. Boas festas!